Vou entrar aqui <risos> ah, uai! o que é isso? supongo que aqui não existe lá discrimination sexuale ou seja igualdade entre sexo chupa feministas, vocês vão ser mortas igual nós homens o que é isso?